Viajando no tempo para mostrar o passado em todo momento Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos Antigos privilégios 500 anos do Brasil, império na TV Informação do passado para você aprender Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião, foi o centro do Império Brasileiro. A capital política, administrativa e cultural de um país agrário e cheio de contradições. Rio de Janeiro, da África Pequena e da elite social. estava Última moda em Paris. É uma cinta, é uma cinta. <risos> Minha chorosa Dondô, não fique assim. Como não, senhor? Meu parinho? como? Foi uma festinha à toa. No baile da princesa Isabel será diferente. É? Conheço um dono de jornal que me deve alguns favores. É? Política como na vida é dando que se recebe. Desde sempre alvo de interesses políticos, o jornal é o grande veículo de divulgação e debate no Império. Jornais e revistas ilustradas publicam notícias da corte, anúncios, coluna social, crônicas, artigos e até charges, criticando os costumes e os poderosos. Os jornais também publicam os folhetins Novelas em capítulos que popularizam a literatura E atraem muita gente Nossa, mercê tem de piedade Salve-me, Tidinho, salve-me! E assim dizendo Celeste, cai no assoalho As mulheres dos romances são tão fraquinhas ah, é porque são brancas? <risos> no Rio de Janeiro se fôssemos tão fracas como o celeste, já teríamos derretido com o calor. <risos> Quase a metade da população do rio era africana e mestiça. A concentração de negros parecia uma pequena África. E o que a pequena África fazia para ganhar a vida? Liana Muemba. As mulheres negras livres trabalham como empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, dando origem à tradição dos quitutes doces e salgados da culinária africana. Algumas mulheres também vendem o corpo e a juventude. As crianças também trabalham. Os homens tornam-se biscateiros, pedreiros, carregadores e operários. No rio, circulam também os escravos de ganho. Alguns nem moram na casa do dono. Mãe, seu Zé pode comer com a gente? A casa é humilde, mas fique à vontade, seu Zé. Cadê os meninos, dona Tiana? Estão na rua, ganhando a vida. Vem já. Hoje a polícia quase me pegou. Roubou de novo? Não tive escolha. Não consigo mais trabalhar como antes. Se eu não entregar o dinheiro que meu dono quer, ele me mata de pancada. Próvis de chá inglês Voilá <coughs> Hum, merveilleux Cruz credo Melhor que isso Só os cafés em Paris Ah, La France Aqui existem ótimos cafés onde vão poetas e intelectuais. Dê certo que o rio não é uma vila como São Paulo e outros locais. Já temos bondes que saem daqui de Botafogo e... Esses bondes misturam gente do povo com pessoas de hábitos educados como nós. <risos> oh, meu filho! Será que está adoentado? É o clima do rio São as noites na farra <risos> Chica, faça já um xarope para o Juca Sim, senhora Mademoiselle, prepare um escaldapés para meu filho. Violante vai cuidar de sua irmã, agora Sim, senhora Você vai melhorar, meu filho uh, Não sei como vocês suportam esse clima, minha mãe O branco manda ao negro que não pense O branco manda ao negro que não ame Civilização que. Violante! O piano chegou! Sim, senhora. Estou indo! Violante, minha filha. Toque um pouco para sua mãe. Sim, senhora. Gosto as festas na corte, saraus com música e poesia, casamentos, crianças vestidas de anjo nas procissões, cortejos reais, comemorações cívicas, corridas de cavalo, passeios de barca, ai o carnaval com seus bailes de máscaras, o Adoro é o teatro e a ópera. Ai, amei assistir ao Guarani do maestro Carlos Gomes. Era de irmos ao baile da Princesa Isabel. Suas partidas são repletas de música, dança, alegria. Veja essa revista francesa, minha mãe. Meu vestido de baile está tão fora de moda. Mal vestida não irá encontrar um bom partido. <risos> Na sua idade, rapazes da boa sociedade já são pais de família. Sabia? Os tempos são outros, minha menina. Seu irmão deve aproveitar a juventude. <risos> Vou pedir ao seu pai para irmos à Rua do Ouvidor. Vamos nós duas, Mademoiselle e minha mãe. Onde já se viu? <risos> Senhoras da boa sociedade desacompanhadas na rua. Mas mamãe, os tempos mudaram. Onde? Os tempos mudaram, mas nem tanto, minha cara irmã. <risos> A polícia pegou o seu Zé. Ele tá vivo? Tá sim. Agora o dono do seu Zé vai fazer ele trabalhar como o tigre. Oh. E você, meu filho, conseguiu o trabalho na fábrica de charuto? Não. Eles preferem os meninos portugueses. Então cuide do seu irmão. Ele tá com dor de barriga. Tá certo. A senhora vai sair tão cedo? Vou pra rua do ouvidor. A Rua do Ouvidor era o centro das compras e o ponto de encontro da elite carioca. Moderna, com iluminação a gás, a Rua do Ouvidor oferece comércio de artigos caros e luxuosos. Eu passar por aqui à noite! Calma, querida! Ele vai jogar todo o lixo no mar! A Rua do Ouvidor está salva do cocô! Mas não do fedor! Enormes diferenças sociais e culturais convivem na Rua do Ouvidor, mas nem sempre de forma pacífica. Capoeira! A capoeira marcou a cultura afro-brasileira no império. Os praticantes, também chamados de capoeiras, utilizavam os movimentos da dança como forma de luta e resistência. Isso causava medo na população livre e atraía perseguição policial. paga o Capoeira! Uh, uh, uh, uh. Eu perdi tudo Quem vai pagar meu prejuízo? Minha tia está quase morta E você me fala de prejuízo? Eu devia chamar a polícia A polícia dorme a todo solto Nesta província Vamos embora, senhoras O que não tem remédio Remediado está Os ricos tinham palacetes Na glória, catete e outros bairros nobres do rio. Os pobres moravam em cortiços. Liana Muyemba. O aumento da construção de casas não acompanhou o crescimento da população carioca. Com a falta de moradia, antigos casarões coloniais foram divididos em pequenos quartos, que são alugados a numerosas famílias. Nos cortiços moram escravos fugitivos ou de ganho, e pessoas livres do rio e de outras províncias. Todos, lutando pela sobrevivência. Para a polícia, os moradores do cortiço eram uma classe perigosa. Para os sanitaristas, o cortiço era um antro de doenças. Mas a verdade é que as epidemias chegavam tanto ao cortiço quanto ao palácio. Dois filhos de Dom Pedro II morreram ainda bebês, de causas desconhecidas. Doenças como a cólera atingem adultos e principalmente as crianças. Agora leia alto, Chica. Deus é amor. Muito bem. Deus é amor. O que é isso? É que. Cale-se! Não é nada, senhor meu pai! Ora essa! Sua filha? Estava se distraindo! Vocês estão loucas! Mas era a palavra de Deus, senhor meu marido! Agora é a Bíblia! Depois será um panfleto abolicionista! Nem violante precisa ler! Basta aprender a ser uma boa esposa! Ler e escrever eram um privilégio no Império. Havia poucas escolas públicas para formar professores e crianças. Veja a situação. Em 1872, de cada 100 pessoas livres no Rio, 63 não sabiam ler nem escrever. No resto do país, a situação era pior. De cada 100 pessoas livres, 81 eram analfabetas. Minha mãe, escute só. <coughs> Vende-se um lindo moleque oficial de pintor. Rua da Alfândega, número 30. Você tá vendendo escravo. Não, não é isso, mãe. Eu tô lendo. Oh. <risos> Aprendeu a ler? Onde? Com seu manuel da tipografia Eu vou trabalhar lá <risos> E então, Juca, vais para a faculdade de Direito? Você poderia estudar em São Paulo, que é mais perto A faculdade de Olinda é mais hum. antiga e muito conceituada Mas na Sociedade do Rio não é preciso diploma Basta um título Barão, Conde, Visconde hum. É verdade! Vamos pedir isso ao imperador, durante o beijamão. Meu caríssimo sobrinho Neto, pense bem. O diploma pode enobrecer o título. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Beijamão era o apelido da audiência pública de Dom Pedro II. Todo sábado no final da tarde, dezenas de súditos vêm a São Cristóvão. O beijamão é frequentado por brancos, negros, miscigenados, pessoas de outras províncias e até de outros países. Uma boa ocasião para conversas e contatos políticos. Então o senhor faz parte da Comissão de Melhoramentos da Cidade? Exatamente. Nosso projeto é sanear e embelezar o Rio de Janeiro, como fizeram França e Inglaterra com suas capitais. Mas como será feito? Primeiro, melhorando a parte onde mora a família real. Depois iremos combater os cortiços. A comissão segue o exemplo do barão Haussmann, na França. Lá, ruas estreitas foram transformadas em avenidas, construíram parques, monumentos e jardins, e os bairros pobres foram desmembrados. Assim é mais fácil controlar o populacho dos cortiços. É claro que... Oh! O príncipe do Obá II. África, saúda a vossa Alteza, o Imperador Um Imperador Dando atenção a um Alferes Louco, a política Não é o forte dele É por isso que o chamam De Pedro Banana O Imperador Kazu, Mal casado Esse é o problema Dizem que a sua noiva horrorosa passou dias chorando por causa do casamento. Também chamado de O Magnânimo, por garantir perdão a rebeldes, Dom Pedro II era um homem educado, inteligente e culto. A infância foi marcada pela solidão. Órfão de mãe desde um ano de idade e deixado pelo pai aos cinco, o jovem monarca foi criado por tutores. Tinha hora marcada até para ver as irmãs. Apesar das críticas, Dom Pedro II ficou 50 anos no trono e nunca abdicou de seus poderes. Se meu pai tivesse continuado imperador, eu estaria agora no Senado. Viajaria por todo o mundo. Meu consolo é o palácio em Petrópolis. Aqui, fico livre da cidade enferma. Faltavam água, higiene, obras públicas e sobravam problemas políticos e sociais no rio. Mesmo assim, a cidade é enferma, com mais de 200 mil habitantes, também tinha espaço para alegria. Pode ser prova-se quietude, comadre! Seria uma honra conhecer vossos escritos, mademoiselle. Vou encontrar uma maneira dos meus poemas ah! chegarem às suas mãos. É aquele que vai falar no meu vestido no jornal. Encantado, Alteza. Bom, nem tudo se resume a arrufos domésticos Interesses econômicos e políticos desencadeiam um verdadeiro conflito Na região do Rio do Prata, sons de canhões e de gemidos No próximo episódio, o Brasil entra em guerra com o Paraguai